Bom dia a todos e bem-vindos ao Fólio. Vamos falar nesta sessão sobre uma Europa de migrantes. Para isso temos dois autores conosco, Ilia Leonard Pfeiffer, autor holandês, que publicou este grande hotel Europa, e David Enia. Uh, autor italiano também com esta recente publicação Notas sobre o Naufrágio. São duas obras uh, muito diferentes para a desta nossa conversa, uh, mas que se tocam e que têm uh, o mesmo cenário de base, digamos assim, que é Itália.